O vídeo voltou, gente. Tô aqui nessa. nessa uh, tentando me ajeitar. É que eu comprei uns negócios novos aí, mas eu não, ainda não consegui me acertar com essas coisas novas, não. Mas em breve eu vou aprender, né? Tem que fazer isso bem antes. Mas não deu tempo de eu me organizar ontem. Olá! É Pro. Como é seu nome? Pro do ma, ma, Deve ser Prode, Prode, não sei, Mari Rose, né? Tudo bom com você, Mari Rose? Uh, uh, uh, já voltaram, o pessoal já está começando a voltar, né? Tinha pausado, mas agora voltaram. O Vlad também tá aí. Uh, a Rose também tá aí. Paulo Freitas acenando para todos vocês. Agora, bom, perfeito tá. O vídeo tá perfeito. Eu não vou mexer mais. Não, eu prometo que eu não vou mexer mais. Então, pessoal, o que que eu vou falar hoje pra vocês? Hoje, eu quero falar sobre um assunto assim, que a maioria das pessoas tem dentro dela, mas elas não conseguem refletir a respeito. Né, Andréia? Universo. Oi, Sô. So. André Ribeiro Moraes, entrar, a Solange também. Alguém está me chamando, deixa eu ver quem é. Sou está entrando e está dando a Sô. So. A Solange é uma criatura maravilhosa, amo ela de paixão. É... Oi, Armin! Tudo bom, Sou? Tudo! Estava de toco aqui que estava frio. Está é, muito frio aí? Aqui o frio está tolerável. Não está muito frio, não. Está me ouvindo, Sou? É, Estou ouvindo. Bom, deixa eu... Está me, tá, tá me ouvindo, ouvindo, né? Então, uh, então, tá bom. A Sou, deixa eu apresentar você para o nosso público, né, Só so? uh, dizer que você tem programa também na Vibe Mundial... Às segundas-feiras, às 13 horas, não é isso? Isso. É um programa isso. maravilhoso. Ai, Aline, a, gente, que... a gente procura ajudar, né? É. Procuro, Os é o processo que, que nós... a gente passa, né? É. E é a que que pode ajudar outras pessoas. Isso. E Ara Freitas também, por vocês. E são esses propósitos que nos seguram aqui no planeta, né, Só? Sol? Uhum, Solange já tem tratamento comigo, eu também já... com ela, né, é. Solange? <risos> é, é, troca, troca, as trocas, muito... né? É, as trocas são importantes porque a gente precisa é, nos alimentarmos dos nossos amigos e é muito nutritivo porque todos nós passamos por questões no decorrer da vida, nos desafios. E aí você precisa de equilíbrio. Então, acho que nesse momento que estava bem difícil para mim, você contribuiu muito para esse equilíbrio para mim, né? Então, acho isso tudo muito importante. É, é importante nós nos adequarmos, nós nos adaptarmos a qualquer situação. Né, só? Luciana Thaí, irmã nós temos que nos adaptar principalmente a partir das nossas dificuldades, né? O dia Sim. do uhum. de... E quais são nossas dificuldades de estarmos conosco? Eu penso que... Porque a pessoa, ela pensa que ela fica com ela... Desde o momento em que ela nasce, né? Quando ela vem à luz. Também não sei que luz é essa, mas vem à luz. Sim. E ela, não, ela já nasce num meio social, num grupo social, com o um DNA definido do pai, da mãe, dos antepassados. Sim. Ela já Sim. vem com todo um projeto... Né? e com toda uma plataforma montada. Ela não vem ela, ela vem os outros. Então a pessoa, sou, ela, ela sabe, sou e todos que estão aí, né? ela sabe viver os outros, mas ela não sabe ser ela. A maior dificuldade que o ser humano tem é de se adequar Primeiro, a, a versatilidade dele, a versatilidade dela, e depois se adequar a ela mesma. Isso as pessoas não sabem fazer. Porque elas já criaram que elas precisam amar o pai, a mãe, o avô, a tia. Aquela, aquela vozinha que ensina tudo, que faz tudo para os netinhos que ela pode tudo, os netos também, e que, e que dá um monte de exemplo de vida, que não é a vida que hoje em dia as criaturas querem. As criaturas não estão... Nós, nós sempre alteramos alguma coisa na nossa vida e as vozinhas querem acompanhar a gente, mas do jeitinho delas, né? Então, aquelas, elas reforçam os antepassados. É, é extremamente importante... Nós conhecemos o histórico da nossa família, sentarmos, conversarmos com nossos pais, com avós, eles contarem, nós percebemos, nós sabemos que nossos pais também já foram criança, que eles também viveram uma infância, e quando isso vai despertando dentro de nós, nós começamos a voltar a nós, porque nós vamos entender as nossas virtudes e as nossas falhas. Mas é. não acontece, né? O que, que acontece? As pessoas, elas saem delas para serem os outros. E essa pandemia está obrigando nós sermos nós mesmos, e ninguém quer ser a si mesma. A, a, a mente das pessoas está embaralhada. Você, só, so, você é uma das poucas pessoas que se adequa a isso. Porque você está sabendo lidar com essa situação, né? Uhum. É, eu penso que tudo é treino, né, Armin? A gente treinou bastante, né? É. Nós, naqueles nossos, nas nossas sessões de terapia, eu acho que a gente treinou. Tudo é treino. Eu penso assim, tudo é treino. Né? Você tem que treinar bons vícios, né? Isso. Já que você tem que ter vício e fazer coisas legais. Então, acho que é treino. E aí, eu, eu fui me adaptando... E aceitando, né? Você aceitar as, as, as situações é muito mais fácil do que você ficar querendo combater. Então, aceitar que a gente vem com, com um DNA que a gente tem que trabalhar e entender, né? E, e como diria Sócrates, né? a gente tem que conhecer a gente mesmo, né? E às vezes é difícil olhar para dentro, conhecer as nossas necessidades. Eu vejo assim, sabe? por pessoas muito próximas, elas não sabem ser elas sem os filhos, Sim. sem filhas, elas não sabem ser elas sem o mundo que rodeia. Sabe aquela pessoa que ela se enfeita porque a inveja dela é tão graúda em relação a quem está bem? Ela se enfeita e ela diz assim, "Ai, ah, meus filhos que estão me produzindo assim. Quer dizer, a pessoa não tem o caráter próprio, ela não tem a persona, ela não, tem, ela não é protagonista da vida dela. Ela é só uma coadjuvante. E o coadjuvante, ele tapeia a ele e ao mundo. Ele, porque ele não protagoniza nada. Ele não, ele não permite o envolvimento verdadeiro com ele mesmo. Né? Então, ele vive por detrás das máscaras dos outros, o coadjuvante. Ele é. evita, eventualmente, a ele, mas de uma, força, de uma forma muito superficial. Né, so? é, é, Eu entendo que muitas coisas que a gente acaba uh, vivendo é muito reflexo daquilo tudo que a gente foi criado, né? Então, criou-se a mulher para servir o marido, e isso começou a mudar lá para 1970, enfim, que de lá para cá a mulher começou a aparecer um pouco mais, e eu vejo essa questão como uma questão feminina muito mais forte, né? Você vê relacionamentos tóxicos, onde a mulher é muito mais vitimizada, porque ela está sempre achando que a culpa é dela, que ela tem que servir, que ela tem que fazer, né? E tem a obrigação de criar, tem a obrigação agora de trabalhar fora também, continuar dando conta de administrar a casa. Então, eu acho assim, é, existe um, uma, uma coisa atávica que foi criada com a mulher, que era para a mulher ser serviçal e não, não, não ser ela mesma. né? Sim. Então, assim a gente tem que se libertar desse papel e assumir a persona. Né? Sim. Hoje, justamente, o assunto foi esse. Eu atendi uma pessoa que ela ama... Ela tem quatro filhos homens. Você imagina. Uhum. Quatro homens, já homens, né? E o um uhum. marido tem cinco homens em casa. E ela, ela fica super reprimida e deprimida com ela mesma. Porque ela adora ficar em casa, fazer comida ela gosta de limpar a casa ela gosta de ser dona de casa é uma pessoa que tem o marido tem excelente condição financeira ela mas ela sempre ouve você precisa do empoderamento feminino você precisa ser mulher você precisa trabalhar fora e ela como quando ela fala isso Sou, sabe aquelas coisas que a gente tem a percepção ela se fecha é. todo mundo aqui para garganta ela passa a mão a culpa dela gostar de fazer o que ela está fazendo que não é nem não é por ela é ela por ela ela gosta é por ela mesma e ela falava assim mas amém eu me cobro porque eu não estou acompanhando, minhas amigas dizem que eu fico trancada em casa, que eu não saio. Ela falou, não, não é que eu não saio, eu saio. Mas eu saio para o que eu gosto. E, e, e eu me cobro porque eu não tenho empoderamento. Eu ainda não entendi o que, que é isso. E, e eu adoro ficar, eu adoro ir lá bater um bolo. Pro... Eu, sabe, eu gosto de inventar comida, eu abro a geladeira, o que, que tem? Agora eu vou inventar? Não, é, é, quer dizer... Eu, eu sou uma culinarista própria, eu não sigo receitas e, e fica uma delícia, mas eu mesma muitas vezes evito de comer, eu gosto da família reunida de, em volta da mesa, mas eu não me apego a eles porque eles são livres. E eu disse a ela assim, mas você já está empoderada. Perfeitamente empoderada, absolutamente. O quanto você está empoderada. E, e eu me dei o exemplo, né? Porque igual você, né? Nós somos pessoas diferentes, mas com muita afinidade. Por exemplo, o seu empoderamento qual é? É você ir trabalhar, conquistar e trazer. A Sul também está aí, a Sul Paulo. Já mandei um beijo para o Ju, viu, Sul? É, eu vou, eu sabe, a, a peço, você vai, batalha, você conquista, você faz o seu trabalho, né? É, eu, por exemplo, eu já sonhei um dia em casar, ter filhos, né? A minha história, mais ou menos, as pessoas conhecem há muitos anos atrás, até o dia que eu percebi que eu não podia engravidar. Então, para que, que eu ia casar? E naquele momento, eu, eu assumi a armen, eu assumi, armenuí a pessoa que eu sou. E eu disse assim, mas eu se eu, eu não nasci para ser uma pessoa fiel a alguém. É, fiel que eu digo, não que eu fosse trair, mas fiel a outra pessoa. eu nasci para ser fiel a mim. E eu adoro trabalhar, eu adoro fazer o que eu faço. E, e ali... Eu me desvinculei de qualquer compromisso de relacionamento. Os relacionamentos aconteciam de uma forma boa, gostosa, tranquila, até que se encerravam. E eu trabalhando até que um dia eu tive esse chamado. Você entendeu? A vida, o universo me proporcionou isso para que eu fosse hoje essa pessoa sensitiva e você conhece a minha sensibilidade, é raríssima. Convidado hum, é Convidada até pela NASA, eu já fui, queriam me levar, falei, não, a mim ninguém vai estudar. Eu, eu sei o que eu quero, eu sei qual é. Então, eu vim pronta para isso. Isso faz da gente uma pessoa prática, uma pessoa direta, objetiva, sem, sem ter os valores sociais, mas ter os próprios valores marginais, né? sim são verdadeiros. E, então, eu me empoderei dessa forma. Eu dou não tudo que eu tenho, mas eu dou muito do que eu tenho, mas não do que eu sou. Sim. Porque o que eu sou é preservado para mim. E a maioria, elas deixam de ser para adquirir o um valor externo Obrigada, estão dando parabéns aí para. mim. Obrigada, Andréia. Uh, uh, sabe, adquirir um valor externo e, a, e fazer daquele valor, o falso valor, te colocando como se você fosse um grande ator da vida. E coisa que nós não somos. Entendeu? Nós precisamos deixar de ser os outros. É isso que o universo quer. Sabe, a pessoa perguntou assim para mim hoje, Arme, ah, eu, eu não sei o que eu, o que eu represento nesse universo. Eu falei, você não representa, você é. Você é o universo, você já está empoderada. Imagine se não, se, se não tivesse, boa noite, Rê, se não tivesse pessoas iguais a você, que amassem a arte da cozinha, para que existem tantos alimentos, tanta coisa bonita que a Terra dá? Você está explorando isso. Você está É, explorando. a cozinha é uma magia. Você está fazendo alquimias. É isso. Você tá fazendo maravilha, você sabe, você não tá se grudando porque um dos teus filhos está morando já separado e ele vem, ele se alimenta com a tua alquimia, com essa maravilha que você faz. Então, eu, por exemplo, eu desenvolvo um trabalho humano, eu, eu sabe, de abrir a ajudar as pessoas a abrirem a cabeça a partir do momento que eu abro. Por nenhum momento eu tive problema com essa pandemia. Ao contrário, eu emagreci. Eu estou me cuidando. Estou ficando melhor, viu, Sol? Você tá Eu estou vendo. É. Graças, né? Graças a mim, graças ao despertar cada dia mais. Eu sabia quantas vezes eu falei que esse momento ia chegar. Sim. E. e coitado daquele que não se adequar a ele. Vão ser pessoas totalmente isoladas, voltadas num ninho de urubus. né? Então, a cada um, cada mulher tem o seu empoderamento, cada homem tem o seu empoderamento também, sabe? E, e, e nós estamos... Aprender uma coisa que ninguém é de ninguém, nós todos somos filhos do universo, para onde nós vamos e de onde nós viemos, não importa, porque importa o que nós estamos fazendo aqui para merecermos o melhor na nossa caminhada, na nossa jornada espiritual, na nossa jornada energética, na nossa jornada de vida, né? Uh, cadê você só so? eu, eu tô aqui você não tá vendo a minha imagem não não tá não, não? tá um pedacinho só agora eu vi um pedacinho bem pequeno então Ah. ah. só so, uh, ah. nós somos o universo né Porque... então a gente reflete tudo né nós refletimos tudo então nós somos o universo, e quando a pessoa diz assim, o que eu represento? Cada um que se empodera, no sentido de que eu estou entendendo Toma que... Toma posse de Toma posse de si. O poder em si, si. Poder é, si né? Se sentir, né? Se sentir. Você virou a câmera, só vou estar mostrando a tua casa toda, menos você. Peraí. aí. E agora? Agora sim. Então, é nesse Inquieta sentido... Inquieta como sempre. Ah. Ah? Inquieta como sempre. É, sempre, sempre. Então, assim, eu entendo que a gente, cada vez que se melhora, você melhora a vibração de tudo. Porque você ajuda a vibração de tudo a melhorar. né? Você se sintoniza. Então sim Nós somos grãos de areia, mas se estivermos sintonizados, a gente faz uma praia inteira, né? É. É, isso. é isso que eu discordo, só. Eu não me sinto hum. um grão de areia. Eu não, mas sinto... no sentido. Eu poderia isso. falar uma estrela. Poderia falar uma estrela. É, é, é, no sentido de que nós todos estando sintonizados, se melhorando, você já melhora o planeta, né? Quem sim. sou eu nesse universo? Foi o que a sua paciente perguntou. Então, nós somos seres de luz, que a partir do momento que a gente se gosta e sente, faz as coisas que sente, a gente vibra uma frequência maravilhosa, né? É, mas nós somos grandes. Nós uhum, representamos sim. o universo. O universo hoje ele é representado por nós aqui no planeta. Com certeza, somos tem deuses. não pelas pessoas, eu até falei hoje para essa pessoa, viu, Sol? Ela falou, é. eu estava vendo esse pessoal bilionário, 280, 300 bilhões, mulher, não sei o quê, né, desses grandes magazines. Como que essa pessoa vive? Eu falei, ela montou um gabinete de ouro, uma cômoda de ouro, pesadíssimo, essas pessoas montam. Lindo. Onde ela olha e diz, olha o que eu montei, mas quando ela abre a gaveta, está vazia. Não tem conteúdo. São pessoas que vivem numa solidão total. Então, elas são o, o, o que reluz fora. Mas um reluzente falso. Porque a gaveta, fechada, não mostra mais nada. E quando abre a gaveta, é um vazio total. Sabe? E essas pessoas, se elas pararem um segundo de movimentar aquele dinheiro, movimentar, mesmo que estejam com 100 anos, elas se desequilibram e vão parar no hospício. É. Porque Elas não podem parar para pensar nos valores que elas construíram e como aquele valor está destruindo a ela. Porque são valores falsos. E o que nós mais temos aqui no planeta hoje, só so, e para vocês que estão aí ouvindo e assistindo, são os falsos profetas. A, tá muita gente profetizando e subindo em palco para profetizar, sabe? A pessoa que, que é ela, a pessoa que leva, a pessoa determinada, ela é prática. Porque o universo é prático. É ou não é? Pronto, não tem mais o que, o que discutir. Não existe o camuflar diante de, de, de, de, de reproduzir coisas idiotas. Então são essas pessoas que ficam assim, aonde eu estou? Por que eu vim? Para onde eu vou? Nós temos Aí. uma convicção e uma confiança que nós sabemos, sentimos de onde nós viemos, o que quem nós somos, nem se for parcial, e para onde nós vamos. Mas... O sentido da maioria não é esse. Sabe Porque não tem praticidade em relação a viver para si. Tem a falta, é, são pessoas assim, dissimuladas. Não aquela dissimulada que quer derrubar o outro. É, é a própria dissimulada que quer derrubar. Eu chamo de parasitas de si mesmo. Uhum. São pessoas auto que... auto Auto-obsessão. Então, que bom às vezes nós percebemos que as pessoas estão saindo dessa dessa camuflagem, né? Desse esconderijo que elas que elas fizeram, desse esconderijo que elas construíram, da gaveta que saíram da gaveta vazia e começaram a preencher de, alguma, de um conteúdo bom, mas não fechar a gaveta, deixar a gaveta aberta, para que elas mostrem a elas o quanto elas têm de conteúdo. Para que você construir impérios se eles são falsos? Né? Eles não são verdadeiros. Hoje, nós estamos todos no mesmo barco. E nesse barco que nós estamos, diferencia a maneira que cada um senta naquele barco. A forma como ela vê o barco, o condutor, o mar, o rio. Isso é que diferencia cada um. Tem aquele que quer sentar na frente porque acha que na frente ele vai direcionar todos. E tem aquele que quer ser direcionado que senta no fundo escondido porque ele não pode se mostrar. Mas quem será que senta em qualquer lugar? Mas se posiciona em si e se mistura com aquelas ondas, se mistura com, aquela, com, com toda aquela paisagem, se mistura com tudo que está ali, sendo ela mesma. Não é? Então, é, é, essa pandemia, ela está fazendo a gente enxergar isso. Veio de uma forma construída, sei lá, se veio de laboratório, do que quer, mas quem desenvolveu isso e jogou, foi usado. Pode ter certeza. O mal foi usado para o bem. E está sendo usado. Chegou o momento de cada um se ver e se apreciar. De sair desse, desse falso empoderamento, mas sim do em poder a si. E poder a si é se determinar e dar valor a tudo que você faz. Para você depois valorizar quem está fora. Os filhos, o marido, a mãe, o pai estão fora, eles não estão dentro. Eles têm a vida deles. Mas o que você proporciona a partir de você, onde você é a própria existente da vida? Em poder de si, né, Vlad? É isso aí. E o que você diz disso, desse, desse tipo de empoderamento? Sou. Eu... Eu penso é, que é essa questão da gente se conhecer, que é uma questão, ela é bem difícil, porque a gente tem muitos desafios emocionais, e a gente só vai se conhecendo quando a gente se trabalha frente a esses desafios. Você vai experienciando ser uma pessoa mais equilibrada, mais séria, é, gostando mais de você ao mesmo tempo mais sensível, então eu acho que no meu sentimento, é, se empoderar é, é você atender suas necessidades, então, sabe, é, vou dar um exemplo assim, eu, hoje se eu tô com sono, eu procuro me, me recolher e descansar, se eu quero caminhar, eu vou caminhar, eu procuro atender esses instintos, esses estímulos, porque... Através disso, tudo vem tanta intuição, vem tanta coisa, quando mais você fica calmo... Só, um só um minutinho, o Vladimir escreveu um negócio interessante, aí você já vai continuar. A gente se conhece conforme assumimos o comando em nossa vida. É verdade, Vlad? Fala, só so. Então, assumimos o comando, é exatamente o que o Vlad falou, e, e nós enfrentamos as situações e vamos nos trabalhando, enfrentando as situações. Então, é, é, empoderar não quer dizer você ser uma pessoa poderosa para os outros, mas poderosa para si, né de conhecer os seus poderes, como essa paciente que você estava falando, que tem o poder da alquimia, que através da alimentação vibra amor, e, e o amor é uma força transformadora é, incrível então ela tem ajudado a família dela então ela tem o poder, ela está empoderada porque ela consegue fazer alguma coisa em que ela tem prazer, ela sente amor e ela está presente ali o tempo todo então isso que eu penso que isso é importante você está presente, você trabalhar suas emoções você ir entendendo as coisas que vão acontecendo no mundo e em você. Sabe, Esse presente sabe, que a gente teve. que dá? Que o empoderamento é a mulher fazer tudo que o homem faz. Entendeu? Não, mas é... é, é. Não, não dá essa impressão? Agora eu me empoderei. Agora... Não! Se a mulher observar, ela sempre teve empoderamento. Quem comanda a casa, quem comanda tudo, quem, quem é estrutura, a de uma casa é a mulher. É a mulher. E é assim. E é, é assim desde o começo da história da humanidade, né? É, a mulher já teve a fase onde ela, ela ela, ela dominava o planeta, né? Aquelas Amazonas tal. Mas também não deu certo. Porque... Quer ir além da... Sabe, a mulher ela é uma mistura da fragilidade juntamente com a determinação, a ação e a rapidez. O homem, por outro lado, ele é o um facilitador da conquista, da razão. E não dá para mudar porque já foi feito dessa, dessa forma, né? A mulher, desde que recebe seu primeiro ciclo menstrual, sei lá, o equilíbrio é o caminho. Exatamente. O homem e a mulher, eles se equilibram. Eles mantêm. É isso que mantém. Não estou dizendo de casamento, disso, daquilo. Não. É o yin e o yang. Então, essa união perfeita, não casados ou descasados, não é isso. Mas do feminino com o masculino, é o que produz o equilíbrio do planeta. O é uma planeta, comunhão de energias. Exatamente. O nosso planeta, ele ainda é feito dessa duplicidade e, e desse, desse engajamento do, do empoderamento do homem no empoderamento da mulher. Quer dizer, a pessoa é gay, então ela é empoderada? Não, tem tantos gays que não são, eles não têm o poder sobre eles. No entanto, você vê que tem outros que são empoderados. É, não, é, a pessoa não pode misturar as coisas, né? É, é, como quem dizer, aí como fica um gay na, dentro de uma formação da, da mulher ser, uh, né, ser uma mulher que, que é gay, ela gosta de outra mulher, o homem também ser gay que gosta de outro homem? Gente... É a alma feminina, a alma masculina, e, e isso daí está no todo. Né? Isso daí faz parte do todo. Então, quando você diz, é, é uma alma assim, não é o sexo, não é a, o, o, você vir com o sexo diferenciado, é você vir com o espírito da, dentro daquela formação de corpo. Uhum. E, e vai equilibrando, tudo é equilíbrio. O empoderamento é você aceitar ter o poder sobre si em como você é e do que você gosta. E como você vai desabrochar diante da vida. É isso que o universo quer de você. As pessoas elas têm o hábito de pedir tudo, aí eu vou pedir para o universo, o universo vai me devolver. Mas a pessoa acredita que o universo vai devolver? Ela, ela falar, eu vou pedir, eu vou fazer o desenho, vou pôr lá na porta da geladeira, vou fazer o desenho. Tem gente que ensina até fazer aqueles mapinhas de desenho, né? Da, da, de, de como você conquistar mais o que você quer. Mas você pode fazer o desenho que você quiser. Se você não acreditar, não confiar que o universo é com você, e você é o universo, aquilo não vai vir. As pessoas pedem para um Deus distante e elas esquecem de que Deus é nelas. Pede para você. Ora para você, pede para você, peça para que aquilo venha. Esse Deus interior é ação. Ele é a conquista. Não é? é não tenha dúvida. e é, é que É a conquista e assim... É... Que a gente fala que nós somos deuses. A gente desceu para brincar no playground, né? E depois a gente vai desenvolvendo as capacidades aqui, depois volta. Então, é como você estava falando. Somos deuses. Somos. Não adianta você pedir para um deus distante, para um deus venerado, ou para um deus que ele é representado por alguns alguns missionários de igreja só eles têm o poder de falar com Deus eles têm poder de dominar todo mundo hipnotizando isso sim então o que que nós sabe quando nós confiamos em nós o empoderamento vem o empoderamento não é essa coisa ah é a mulher empoderada a mulher empoderada eu não aguento mais ouvir isso então, isso está sendo frustrante para as mulheres, porque elas estão começando a, a se perder, elas estão se colocando dentro de uma condição de culpa, de cobrança, por não chegar lá, no fazer, não conquistar. Vai lá carregar um caminhão, então, carrega a trator nas costas. É A questão de, de, da pessoa conseguir as coisas... É, eu penso que ela ela está mais no sentir, né? Então, se a pessoa... Não é aquelas pessoas que estão tá falando, ah, põe na porta da geladeira, põe... Não é uma repetição das frases, mas é um sentir o que se quer, sentir o que se diz. É pensar, é sentir. Então, é isso que eu penso que é um exercício bom da gente fazer. E quando a gente tem uma pessoa para nos ajudar nesse aquecimento do sentir, como o trabalho que a gente fez na, no seu consultório, né, que muitas coisas eu ainda nem sabia que estava sentindo. A gente precisa do outro para ajudar a montar o quebra-cabeças das nossas histórias. né? Então, é, eu acho importante isso. é importante é você, para manter o equilíbrio, você sempre precisa de uma ajuda especializada não dá muito para fazer sozinho porque a gente pode se perder nos nossos próprios pensamentos mas essa parte de construir uma fazer uma caminhada junto com alguém especializado eu acho que é extremamente válida para a gente enfrentar aí todas essas diferenças que tem vindo e ver o que é que isso importa dentro da gente né? o que é que isso reflete o que acontece, Su, no meu, né, no meu tratamento, dentro dessas, desse método que eu criei, que eu uso, é mostrar para a pessoa o quanto ela está desviando dela em relação a Sim. outra pessoa, em relação a Sim. outra situação, em relação a outras condições. Qualquer coisa fora. Ela sai totalmente do equilíbrio dela pelo fora. Uhum. Ela, ela vive tanto o fora Que ela deixa de ser dentro Você entendeu? Eu vejo igual aquela gaveta dourada Linda, né? E vazia por dentro Cada um vai jogar o lixo que quiser ali Pode ser de ouro Mas vai jogar o lixo que quiser É por isso que eu falo Nós temos que ser treinados A sentir Para começar a colocar dentro de si, as questões solidificadas, estruturadas, trabalhadas. E para isso, hoje, por uma alegria nossa, nós temos, aí não, não somos só nós, nós temos aí mais de 180 comunica comunicadores na rádio, e há muito tempo, na nova era, a gente vem a serviço é, do universo tentar trazer uma mensagem de, de autocura, de autoconhecimento para as pessoas. E aí, a gente é. tem esse Seria. carinho, né? 21 anos, eu de Rádio Mundial já vou para 22, né? Vibe Mundial. E sempre trabalhando com energia fria, vibracional curadora, que é maravilhoso, com a radiestesia magnética, que é totalmente diferente de outras. Não adianta, é o meu esquema, o meu estilo, é uma praticidade total. Você não precisa ficar fazendo trocentas mil coisas. Um pêndulo, um pêndulo, um simples pêndulo, ele faz tudo. Porque ele faz parte do planeta, ele é a própria memória do planeta, né? Missão de fazer o bem. O registro da memória celular, a pessoa deixa de ser ela para ser os registros. Então, quando você acende ela para a vida, você vai lá e fala assim: abra. E ver quem você colocou aí dentro, aí você vê uma série de pessoas. O pior não é ver as pessoas, é tirá-las. Uhum. Né? E, e, e quando a Elma, a Roberta também está aí, é, Beto Malfatti também entrou. É, então, as pessoas, quando elas se veem, né, elas se veem no outro, no que o outro provocou, no que o outro está que habita dentro dela, é, ela deixa de ser ela para ser aquele outro. E quando ela deixa de ser ela para ser aquele outro, ela está assumindo o quê? O falso profeta. Ela não está profetizando para ela. Ela está profetizando para uma falsidade. E ela vai continuar sofrendo... Porque o vazio dela, por ela, é muito grande. Então, ela é um fantoche, ela é uma marionete reproduzida porque ela carrega dentro dela. E ela não tem a percepção de quem são aqueles, né? É, é nesses relacionamentos que tem, esse tipo de estrutura, onde a pessoa coloca o seu próprio eixo no outro, né? é muito difícil mesmo, porque a pessoa vira, Marionete, eu acho que que você colocou de uma forma nova, mas você usou muito bem a questão do falso profeta, quando você fez esse sentido figurado, que o falso profeta acaba sendo a gente mesmo que acaba profetizando, profetizando para o outro. né? É, é, e eu, eu acho assim, extremamente interessante que o trabalho que, que a gente fez, o trabalho que você fez comigo, foi um trabalho tão interessante, onde você dizia, olha, a energia fria, ela é independente, eu não sou vaidosa, eu sei que eu trabalho, sou a única pessoa que trabalha com a energia fria, mas a energia fria é que trabalha, e aí eu não, nas primeiras sessões que eu, eu tinha uma necessidade muito maior, e aí eu não conseguia sentir, e aí no dia que foi feita a energia fria comigo, na maca, eu fiquei impressionada, porque eu não conseguia me movimentar, eu estava colada a sensação era assim, que eu estava completamente colada e que meu corpo estava muito pesado. Como quando você faz desdobramento astral e você quer voltar logo, você não consegue mexer o pé, não consegue mexer a mão, né? E aí eu acho isso tão interessante, que a gente tem que chegar neste extremo para começar a se sentir, para começar a voltar para você. Então, esse seu trabalho da energia fria, que vem das estrelas, é um trabalho tão diferente, tão diferente que a gente pode ficar uh, falando várias coisas, mas acontece que a experiência de sentir o seu próprio corpo e você, naquele momento, não conseguir movimentar, e você está sendo tratada no mais íntimo da tua célula, é uma experiência incrível que eu nunca tinha tido. Então, e isso me ajudou muito nas transformações que eh, eu precisava ter e, e que elas foram acontecendo, e você vê que depois disso, eu fiquei tão equilibrada, e aí fui até é, convidada para fazer um programa na rádio, né, para tentar passar para as pessoas um pouco da minha história, um pouco desse equilíbrio, um pouco dessa experiência. Então, é, não existe nada como a prática. Né, e a gente sentir isso de uma forma mais profunda, naquele momento você tem que ficar em você, né? E aí a energia fria trabalhando que a gente nem consegue definir a energia fria, ela só funciona sentindo. A gente pode falar várias coisas da energia fria, né? que são seres intergalácticos, que são pleiadianos, que é uma energia, é uma cura do terceiro milênio, que pode curar Alzheimer, uh, uh, um, é aquela outra que, que a pessoa fica... Tremendo. É o Paxon. É, é, pode, porque ela vai mexer com a frequência vibracional de ondas eletromagnéticas. E a gente sabe que por aí afora já existem, até na NASA, em outros lugares, os aparelhos que vão, aparelhos que vão fazer isso de uma outra forma. E nós temos aqui, através então, das é suas tem, mãos... E ozônio, né? E nós temos aqui, eu, eu não sei explicar... A energia é fria, eu só sei o que eu senti. O que eu Porque senti o Uma... seu corpo, o quanto você pesava, o, quanto, o que você estava carregando dentro de você? Quantas pessoas você estava carregando? É, é, ela, é inis... ela é indescritível. Como diz o é. Lange, que também aplica, né? Ele fez o curso. É, ela é indescritível, não dá para descrever. Tem alguns que. O pessoal pensa que é igual, que é mesmo não é, não tem nada a ver. Porque você percebe a, o peso das células e o que você carrega em cada célula, em cada DNA, na memória. Você carrega na doença, você carrega em coisas que não são do seu espírito, que não é da sua vida. E você foi reproduzida por aquilo. É. É assim o corpo começa a aliviar Sai aquele bafo quente Que ninguém consegue chegar, né Vlad? Ninguém consegue chegar é. Dá calor, né? Tanto você como uma outra aluna Que estava aprendendo Uma aluna de fora ela, assim, Vocês duas sentiram o calor né Que estava desprendendo é uma, é, Parece magia, né? É, é tão magia, mágico, é né? É, é magia Muito é. mágico É é, sabe? É uma coisa assim. E, e as pessoas se perdem muito, né? Elas têm... É, é, elas, é, elas, eu vou até usar um termo pesado. Elas contribuem com um circo de horrores dentro delas. Quando elas se olham e se veem, elas fogem delas porque elas não estão vendo a elas. Elas estão vendo a outras pessoas. Elas pensam com elas. É isso, a gente percebe assim, é, é, é, eu, eu percebo muito assim, que as pessoas é, não se nutrem de, de, de, de boas palavras. Né? É necessário que, para a gente não criar o um circo de horrores dentro da gente, é necessário que nós tenhamos uma boa alimentação da mente, nutrir bem, com boas palestras com bons livros, com boas notícias, não é? E, e dia desses eu estava assistindo uma, uma palestra no YouTube e o, o, o, o médium estava dizendo que a hora que ele pegou um, um DVD, é, vieram algumas entidades. E ele perguntou, por que, que vocês vieram? Disse, Nós acompanhamos esse DVD e toda vez que ele é transmitido, como ele tem cenas de violência e cenas de horror, a gente se alimenta daquilo que a pessoa vibra. Medo, revolta, horror. Então, nós temos que tomar cuidado, limpar as nossas células, né? se purificar, como, a gente, como eu estava falando como quando eu fiz o tratamento com você, tomar bastante água, mas alimentar a nossa mente... De, de, de boas hidratar, coisas De boas notícias nossa mente, né? Tem que hidratar um Tem que ser assim Porque é assim que a gente consegue Se melhorar E aí tudo em volta melhora Porque é você que está vibrando uma melhora E aí você fala, nossa tá tudo dando certo É porque tá tudo bem dentro da sua cabeça né Porque você tem que alimentar Não só o corpo Mas tem que alimentar a alma, né? nutrir de boas coisas os pensamentos você sabe só so, é, depois eu preciso anunciar o curso que eu vou dar que vai começar semana que vem da, da energia fria vai começar no dia 30 né para quem quiser se inscrever vai ser online para quatro pessoas então já tô falando pessoal já vai lá para o meu é, já vai para o meu WhatsApp eu vou tenho o um número né eu vou deixar na descrição para quem quiser fazer energia fria vibracional curadora, são quatro aulas, tá? A iniciação mais três na prática. Então, para quem quiser, aproveita que está com preço excepcional. Está tá com preço de pandemia. Então, quem quiser se formar nisso, quiser também ser um novo curador da energia fria vibracional curadora, entre em contato comigo. Mas, vamos lá. Pode falar o que você estava você tava falando sobre... É, sobre essa, as energias que acompanham as coisas. Então, nós temos que tomar cuidado com o que a gente ouve, música, o que você assiste, né? Porque quando, Armin, a gente se propõe, a gente atende esse chamado de vir falar para as pessoas da nossa vivência, da nossa experiência, daquilo que a gente quer para contribuir com o outro, a gente vem porque nós somos instrumentos desse universo todo. E a gente, como você estava falando, nós estamos todos juntos na mesma nave. Né? E a gente diz, e como dizem os espíritos, os ouvidos mais perto são, são os nossos, que estão mais perto da nossa boca. Quer dizer, a gente está em pleno processo de transformação, mas aquilo que a gente já conseguiu, a gente tem uma necessidade, uma alegria muito grande em compartilhar, né, para que o outro não, não passe pelas mesmas dores que a gente passou. Ou que, ouvindo uma outra pessoa, sinta que não está sozinho né, nesse processo de se transformar e ser dolorido. Né? Sim. A pessoa ela precisa ser muito ela. né? É, porque ela pode estar num grupo imenso, mas ela é a única. Onde a maioria não se vê como único. Ele quer se misturar e ser igual a todos. E é isso que desvaloriza, é isso que leva, volto a dizer, ao falso, ao falso profeta. É o que os falsos profetas fazem. Conversando com algumas pessoas, né? Dizem assim, ah, eu fui fazer aquele curso maravilhoso. Tá, você foi fazer o curso maravilhoso. Mas o que é aquele curso passou para você, se você está dentro de um mesmo padrão que todo mundo naquele curso, sabe? Você é uma pessoa individual, quer dizer, qual, por que, que, o, que, o, que o, né, o, o saudoso Gaspar tinha tanta gente que acompanhava ele? Porque ele individualizava cada um, cada palestra é que Cada, né, cada palestra, cada situação ele não, ele não Ele não fazia uma globalização Agora vamos, viva ei! Agora eu posso Agora eu não posso fazer essa besteira toda Essa coisa de que eu nem vou falar o nome Então, gratidão, gratidão. A pessoa fala, então nem sabe o que está falando E todo mundo fica Porque é o facilitador do nada É o facilitador do nada Agora Ele, não, ele fazia a pessoa introspectar né? As palavras Sim. eram únicas, Mas o movimento que essas palavras Produziam Era para a pessoa Para cada pessoa Então era muito legal O que ele fazia né? Você vê, nós temos pessoas maravilhosas Pessoas espíritas né? Como Chico Xavier Nós temos pessoas lindas aquele outro como é o nome dele Valdir. Divaldo Pereira Franco ele é fantástico ele faz cada pessoa refletir dela ele fala para muita gente mas ele leva cada um para si isso é algo fenomenal mas as pessoas e ele tem velhas. uma humildade para fazer isso né porque ele conta assim como a gente fala das nossas experiências né mas ele fala de uma forma mais profunda das experiências dele, daquilo que ele é, sofreu, que ele passou. E, e ele conta sempre uma história com muita leveza. Então, é muito interessante, porque na hora que você vê o outro se assumir, você se assume para você também. É, também Sim. acho que eu sou um pouco assim. Ah, também acho que eu. E aí as pessoas começam a se reconhecer em si. E eu acho isso fantástico. Essa capacidade que o Gasparetto tinha e, e o Divaldo tem, essa humildade que sempre apresentou o, o Chico Xavier, fazem, deixa a gente muito feliz, porque eles deixaram bons modelos para a gente seguir, para a gente trabalhar né, a autoestima, a autoajuda, né, para se descobrir. E técnicas novas que vão aparecendo, como essa da energia fria, que a gente sabe que trabalha a memória celular. Então, é super importante, porque é, nós somos todos parte de um trabalho só. Né? Divididos porque não dá para ser tudo num só. Aqui, na matéria, tem que dividir. Né? Cada um tem o seu, o seu quinhão para poder atingir algumas pessoas de uma forma diferente. Mas é verdade, é, a gente reconhece e fica feliz, né, Armin? Que essas Sim. pessoas passaram e estão aqui ainda nas nossas vidas, como o Divaldo. Né? O filme do Divaldo é um filme incrível, né? que mostra muito como a gente tem que ser dono dos nossos pensamentos e como, às vezes, a gente dá uma bobeada e, e acaba pessoas, entrando no pensamento dos outros. São gostosas de ouvir. Porque São. elas não acalentam a nossa alma, mas fazem a gente penetrar na gente. Mas de uma forma acalentadora de uma forma... Tem uma delicadeza. Onde, onde, com delicadeza. E é onde você se abraça sem esperar o abraço do outro. Mas você é sabe isso. que o, o abraço mais importante é o que você está se dando. né E, e as pessoas hum. não conseguem fazer isso. Elas se abraçam dizendo ah, agora eu me abratei. Eu vou, mas não é esse abraço, elas não entendem. Né? que o abraço é outro, é você abraçar a sua essência. E para você abraçar a sua essência, você precisa ser ela. E quem é ela é extremamente humilde. A humildade é, é inerente a pessoas práticas e que são elas mesmas. Todos nós tivemos nossas dificuldades. Eu mesmo venho de um padrão, de um... De uma, de, de um de, um, de uma memória Principalmente do meu pai Que viveu ali Que é de um genocídio Meu pai viu dois irmãos morrerem Assassinados pelos turcos Quer dizer, uma, o caçula Que morreu no pé da minha avó Eles atiraram, amarraram meu avô Fizeram todos os irmãos ficarem lá Seguraram minha avó Puseram o caçula no pé dela E mataram E o mais velho as duas pontas. Entendeu? Quer dizer, foi uma pessoa que viveu tudo e viu coisas que ele não conseguia contar. Ele não conseguia contar, porque era tão cruel, era tão cruel, que ele não conseguia. Então, olha o histórico que vem no meu DNA. E eu consegui superar tudo isso. Eu fiz disso o quê? Uma, uma memória de não me atropelar em relação aos turcos, a compreender de uma certa forma a, o instinto deles, a precariedade do instinto deles, e que talvez aquela fosse a forma de um dia eles se encontrarem por si. E por incrível que pareça, a energia fria é feita só por mim e por um turco. Que sem querer então. aparecer no YouTube, exatamente igual. É, um, é uma pessoa que deve ter no máximo 50 anos, e daqui a pouco eu vejo ele falando em turco, dos pleiadianos, de não sei o quê, não sei o quê. Eu fiquei assim, gente, e sabe o que me veio na hora, na cabeça, Sou? Ele é, é. a do meu tio, do irmão do meu pai, que foi morto e ele falando quer dizer, ele, ele, você veja bem lá na Turquia, ele falando dos arcanjos nasceu lá como não vibrar? né? como, como uhum. não, não fazer disso uma história passada que não faz mais parte de mim né? e com isso eu liberto até os meus antepassados que meu pai que se foi mas ele está liberto dessa memória. Sim. A memória ancestral. Dos antepassados. Então, uhum. essas memórias, sabe, elas sendo trabalhadas, elas vão desenvolvendo o ser humano. Qual de nós não tivemos dificuldade na nossa história? Qual pai, qual mãe nos surtava de vez em quando, né? E e as pessoas têm isso... Às vezes, é lógico, é muito difícil você encarar. Mas é assim. Você pensa que a história do outro é melhor do que a sua? Não é, não. Não é, não. Só, so, está acabando o nosso tempo. Vamos tá. nos discutir na paz, luz e harmonia. Convidar o pessoal para a próxima terça-feira, ao vivo, aqui, para conversar com vocês. Eu, Armand de Mendian Muita gratidão sou e gratidão para todos, para o Vladimir, para todos que passaram e estão aí. Tá bom? Então, Beijo. vem aqui em contato comigo.